E aí pessoal, começando mais um vadiano, talvez com um tema em específico, a gente vai falar sobre sessão Cartoon, especialmente hoje a gente vai falar sobre um desenho que é surpreendente para mim, uma verdadeira obra de arte, que vai ser o Claríncio Otimista. Clarence, otimista. Alguém sabe quem o Cláudio? É o Clarence. foi criado por Caribes, tinha em vida em 14 nos Estados Unidos em agosto. No mesmo ano, foi aqui no Brasil para Catum. Ele foi encerrado depois de três temporadas esse ano e contém até agora 116 episódios. Clarence, bicho, é um desenho genial. E se a gente parar para prestar atenção, ele fala do, de uma coisa óbvia, mas que ninguém mais fala disso. Né? Que é, é o quê? Falar da realidade. Né? Os desenhos estão. Hoje em dia os desenhos estão cada vez mais com histórias fantasiosas, enquanto o Clarencio, ele mantém o chão da realidade, da infância. Né? É, outra coisa também é a é a família do, do, do protagonista, que é o Clarêncio, né? Que o Clarêncio mora com a mãe e com o padrasto. Não é aquela coisa certinha, tradicional, cristã, que a gente está acostumado a ver sempre em desenhos animados. E também falando dos colegas do Clarêncio, né? A turminha do Clarêncio, que tem o um Sumo e o Jeff, né? Falar principalmente deles, né? O Sumo é aquele colega que é o pobre da turma, né? O mais, né? É o mais, é, pobre. É o mais pobre da mais turma, né? que um mora num trailer com um monte de irmão, né? Tudo mais. Os trocentes cachorros. É. E o Jeff, né, é aquele carinha que... Todo certinho, todo ajeitadinho na dele, sabe? Tem, tem a cabeça quadrada, né? Cabeça quadrada, ser certinho, né? Então é mais ou menos nesse sentido. primeiro semestre desse ano, o cancelamento do Clarice Otimista. Como sempre, como já falei, a gente fica muito triste com uma notícia desse tipo. Quem sabe, Para quem assistiu o Clarice Otimista, para quem de fato entendeu a proposta do autor, é um desenho que trata de uma coisa bem bacana e, para mim, é uma verdadeira obra de arte. Então, o desenho vai se encerrar agora, na sua terceira temporada. Provavelmente, vai ter alguns episódios até 2018. Mas, infelizmente, a gente se despede desse, péssimo um trabalho, que é o Valência Otimista. Que sua proposta é extremamente inovadora, né? Que é tratar a realidade com toda a simetria que o autor pretende trabalhar. Então, assim, a gente fica muito triste, mas ao mesmo tempo fica contente de ter tido contato com um trabalho dessa magnitude. E essa verdadeira obra-prima que foi o Valência Otimista. Inclusive, uma das razões de muita gente, pelo menos minha também, de assistir Cartoon Outro. Então, pessoal, a gente finaliza... Mais um Vadião, finalizando a nossa primeira sessão Cartoon, deixa pra vocês que me acompanham, devem ter uma cartona que eu também fez sugestão, não por clarem sobre se você não viu, o você gostou, se você vai. Esse é o Vadião Cartoon. Uhul! Patrinha com